Olá, eu sou Temir Farinhas, especialista em finanças pessoais e comportamentais, e eu convido você a participar do workshop de finanças aqui na PIB dia 8 do 4, onde eu vou ministrar quatro palestras que vão melhorar a sua qualidade de vida financeira presente e também futura.